Considera a seguinte representação gráfica do intervalo de números reais. E é dado esta representação que está. E perguntam-nos qual dos seguintes conjuntos define este intervalo. Então, temos estas condições, que estão aqui, de A até B, e vamos ver qual delas é que define este intervalo que vocês veem aqui representado. Então, em primeiro lugar, vamos entrar no A. E o A. Eu vou colocar aqui o 0 para não perder. Vou escrever a condição x maior ou igual que menos 1. Vamos marcar aqui o menos 1. x maior ou igual que menos 1. E bola fechada. Porquê? Porque eu tenho o sinal de igual aqui nesta condição. Tenho x maior ou igual e x menor que 4. Vou trocar de cor o 4. E aqui vou colocar o x menor que 4. Atenção que a bola aqui é aberta porque não temos o sinal de igual no 4. Quer dizer, que excluímos o 4 deste conjunto. E agora, eu quero fazer a interseção dos dois. Isto é, são todos os elementos que estão numa condição e na outra condição. Esta era a segunda condição. E a azul eu coloquei a primeira condição. Logo, quais são os elementos? Eles encontram-se de menos 1 um fechado até 4 aberto. Atenção, que menos 1 um fechado até 4 aberto inclui o número 1. Um. E se nós constatarmos aqui na nossa imagem, o 1 um não está incluído, está excluído. Então vamos agora à segunda opção. A segunda opção diz-nos que. É X maior do que 1 e X menor ou igual a 4. Isto é igualzinho ao que está aqui desenhado, mas agora com esta bola aberta aqui no 4, no, desculpem, no menos 1, e fechada aqui no 4. Então, qual seria a interseção? Quais são os elementos que estão num conjunto e no outro conjunto? Seria o intervalo aberto... De menos 1 um até 4 fechado, que é igualzinho à representação gráfica dada. Assim, a opção correta seria a opção B.